Maiara põe ponto final no relacionamento com Fernando. Dia 26, nós estamos no Festival da Van. vamos pra lá, não. Lá em Balneário. Vamos cantar mais uma? Vamos. Eu lembro a eu, eu não sei. Eu sei que parece que eu levou... Parece que eu levei um... uma porrada. Tá... Quer dizer que ninguém é que agrediu ela, tá? Nossa Senhora, vamos que... lá, vamos cantar, galera. É, então é Natal. Então é Natal e irmão. o que você fez? O um ano termina e começa é o É, aquela que eu gosto. É acho que... Aquela. Pulada de cerca do sertanejo seria motivo para que a cantora decidisse romper mais uma vez. A coluna Léo Dias descobriu que a cantora Maiara decidiu colocar um ponto final no relacionamento com Fernando Zor. Fontes ouvidas pela reportagem do site Metrópolis revelam que a decisão da artista foi motivada por uma traição. A amigos próximos, Maiara teria confessado, Tô cansada, ainda segundo o relato de fontes ouvidas pela reportagem do site Metrópolis. Fernando foi visto num show, dançando com uma moça. Comentários publicados nas redes sociais reforça que o cantor não teria se limitado a dançar com a jovem. Pessoas próximas aos sertanejos revelam que Mayara estaria extremamente decepcionada. A cantora teria afirmado estar sem chão e se lamentou muito por passar por tudo isso depois de um ano tão difícil. Que presente de Natal ironizou.